Boa noite! O jogo de hoje que aconteceu no CTTR é sobre alguma coisa que eu gosto de fazer que em geral dá certo, que é... é dar um flank super rápido. Quando você encontra um cara na sua frente, em geral os jogadores vão... trocar tiros. Se você encontra um cara e dá um flank e desde segundo você aparece do outro lado, ele nunca vai, vai pensar nisso e você tem uma boa chance de pegar ele por surpresa. Sim, claro, não tem ninguém no caminho. Deixa eu ver. Vou falar pra você o que passa. Ah, não dá pra ver. Um pra extrema direita, corredor da bomba. Tá avançando até a bomba. Dois, tô quase na bomba. Tô quase na bomba. Três. Ah, olha, morreu aqui. Pode, pode chegar inimigos aqui, tá? tá. Ficamos de olho. esse cara é o amigo é, eu, vou, eu vou ver isso ele vai morrer então tem inimigo do outro lado dessa parede já na nossa base carai que é o mais rápido possível Aí ah, flanqueei, deu 10 segundos Porque que esse cara ia fazer a mesma coisa Por isso tava tá difícil achar ele Aí ah, ele veio reclamar, falou que não acertei Fiquei procurando Eu achei, e o vídeo não mente acertei no remoto e achou que não é e, assim, e veio tentar assim me, me render, só que você já tá tinha mal, morrido. Ninguém vai direito? Não é pegar aqui, ó. Ninguém vai segurar aqui, caralho. Deixa eu explicar a missão. Tem uma bomba no campo e cada time tem que recuperar ela, ativar e botar num lugar específico. Meu time decidiu deixar a bomba e atacar outro time. Por isso eu fiquei sozinho aqui. Chegando aqui, hein? Tem, tem, tem já. Aí ah, o inimigo tá avançando bastante, eu decido recuar pra avisar meu time que temos que recuar nossa defesa. esquerda, esquerda. E volto a pegar posição. Peguei um aqui! Aí eu vejo amigos morrendo, vindo do, da onde a gente estava atacando. Então provavelmente o time inimigo está destruindo o né, seu, seu ataque. Ok. Corremos o risco que ele chega a matar nossa linha de defesa e destruir ela por trás, por isso eu vou tentar flanquear esse ataque deles. Começou Fast Flash Aí, essa menina aí, novato, me matou de um headshot. Quando eu dei uma olhada, a câmera viu a posição dela. Não sei, nem lembro se eu vi ou não, mas eu não verifiquei bem o corner. Então merecia morrer. É, é isso. Oh, gente, isso foi o CTTR que reabriu, que tinha fechado, né? Pra deixar pro é, soft e reabriu isso uma coisa boa campo excelente que é não é longe fácil de, de ir até lá e quero falar que tem outros campos que estão meio que, que estão meio que parados aqui não é para deixar isso acontecer tipo Opsfield, então é bom encher esses campos falou